Senhor presidente, senhores parlamentares, há vinte anos no Brasil. O uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado. E a empresa Sama, estabelecida em Minasul, hoje é re referência de qualidade, de controle e segurança na extração, na industrialização desse produto. Por isso, os trabalhadores, eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque uma coisa é a defesa... Senhor presidente, senhores senadores... Denunciei aqui desta tribuna as pressões de multinacionais europeias para banir o amianto crisotila produzido em Goiás. O daqui está aqui contra a extração do amianto crisotila. É porque lá, o amianto de lá de fibra curta é cancerígeno. O nosso aqui não é. E não sou eu quem afirma isso. É a Unicamp, através de cientistas. Olha, isso é uma re revelação extraordinária. Extraordinária, porque foi um empreendimento incrustado no interior do país que veio gerar muitas riquezas, muitos empregos. Esse ambiente, Crisolita, tá é um ambiente que pode ser usado a bem da população, especialmente do povo mais carente. A maior parte dos telhados, das casas pobres, das favelas, são feitas com, com telha de cimento amianto. So in the new century, this is the picture, national companies, not multinational companies. And in each of these national companies, in each of these countries, the national companies put together an industry association and individually or collectively, they develop corrupt relationships with the government, with the government officials, with the politicians, with the media, with the universities and medical schools. Uh, Uh, other professional societies uh, they infiltrate these kinds of groups with their money and um, they hire some professors to uh, uh, start talking about controlled use of asbestos as if that's a reality